Olá, eu sou o Leonardo e nesse tutorial nós vamos ensinar a vocês como convidar assistente para as turmas no Mundo. O primeiro passo é acessar a turma que vocês desejam convidar esses assistentes. Os alunos já são inclusos pelo Secom, mas tem essa opção. Se o professor quiser, está é, incluindo um assistente para poder trabalhar na montagem dos cursos, né, para poder subir o material didático para os alunos tem essa opção, o primeiro passo é é clicar aqui em participantes, é, como eu disse os alunos já são inclusos e nessa turma que eu estou fazendo o vídeo aqui para vocês, por medida de segurança eu vou colocar um desfoque aqui por conta da, da lei geral de proteção de dados pessoais, né para não mostrar, está mostrando o dado, o nome dos alunos e os professores que já estão inclusos aqui nesse curso. Mas para inscrever os assistentes é muito fácil. A gente vem aqui nesse inscrever o usuário, dá um clique, abrindo essa essa aba a gente consegue nesse campo aqui incluir todos, todos aqueles que têm acesso ao meu FMG, que tem e-mail cadastrado no FMG. Então, eu vou colocar um aqui, só de exemplo, que é de um, um colega nosso de trabalho. Aí aqui a gente pode procurar ele, confirmar se é o nome mesmo dele e o e-mail, confirmar o cadastro, já está aqui incluso. E aqui, nesse campo, escolher o papel que ele vai exercer dentro do curso, se vai ser um moderador, ou um aluno convidado. O moderador o aluno convidado, eles não têm autonomia de editar o curso, de colocar uma atividade, um recurso, de é, adicionar mesmo um, um, um novo assistente. No caso, eles vão acompanhar mesmo como o curso está em andamento, dar alguma dica para o professor, até mesmo fazer as atividades e as provas que, que, o, que o professor propor, e tem essa opção de professor convidado, que é na qual eu estou exercendo nessa turma. Que eu tenho autonomia de editar, de incluir mais, mais assistentes, né? E esse apoio à pessoa com deficiência é um campo novo que a gente vai precisar de estudar um pouco mais para poder estar tá explicando para vocês. E numa outra oportunidade a gente aborda esse tema. Eu vou colocar como professor convidado que exerce o papel geral no curso para poder estar tá incluindo o material didático junto com o professor. Escolhendo o usuário, escolhendo o papel, a gente vem escrever o usuário aqui. Pronto, Ele foi incluso. Está aqui. Deve dar para vocês ver por causa do, do desfoque mesmo que a gente colocou aqui. Então é isso. Esse, esse assistente ele já está pronto para poder editar o curso junto com o professor. Montar o fórum, montar as provas, montar os questionários, as atividades no geral. E agora mais uma dica é a interação com a turma e com, com todos que estão inscritos no, nesse curso, nessa disciplina. Tem duas opções, né? Aqui você seleciona um por um, marca nessa caixinha que está aqui do lado, aqui aquela, uma pessoa específica. E com o usuário selecionado a gente escolhe a opção que a gente quer, se a gente vai enviar uma mensagem, escrever um, uma, uma nova anotação, baixar os dados da tabela, aí tem aqui as outras opções, inscrições manuais, editar a inscrição do usuário, excluir a inscrição do usuário, e tem a opção de selecionar todos os usuários. Todos, incluindo todos os usuários das, das, das, das, páginas, das, das páginas que tiver. Clicando aqui uma vez, ele vai selecionar todos os usuários que estão nessa página. E tem a opção de você selecionar os usuários e mandar mensagem para todos de uma vez. Fazendo isso as mensagens elas vão aparecer aqui nesse balãozinho, quem responder, você, vai aparecer aqui nesse balãozinho, que é uma forma de interação com os alunos mesmo, e, e lembrando que além deles receber a mensagem que você enviou aqui no Moodle, eles conseguem visualizar nesse balãozinho aqui, eles recebem também pelo e-mail que eles foram cadastrados. Então, é duas formas aí de interação. Você mandando a mensagem por aqui, eles conseguem visualizar tanto na plataforma, aqui no Moodle, tanto no e-mail que eles estão cadastrados. Então é isso, pessoal. No mais, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Um abraço.